Eu já vim embalado todo o mesmo dia, irmão. É porque assim, eu gosto de fazer sempre quatro a cinco vídeos. Pode ser que tenha vídeo que eu faça três, dependendo do quanto eu me prolongue na explicação. Mas vamos lá. Bom, lembrando que se sua máquina trava, a HFW Informática está aqui para resolver. A minha não trava. Então, pode perceber que o negócio é bom mesmo. O contato está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E é nós. Conforme eu tinha parado o vídeo anterior, o Felipe Martinuso mandou esse aqui. Fala Durvas, segue abaixo o vídeo de uma queda das X6R nos treinos da sexta etapa do SBK. Eu lembro de você, filho, nós trocamos uma ideia. Eu tô ligado, tô ligado. O pneu vai Tech TD, você sabe por quê? Tô ligado. 31 na dianteira, 26 na traseira. Bom, calibragem bom. Última volta do treino, cansaço pegou um pouco, dosei errado a mão, na traiçoeira, junção. Incrivelmente bati meu recorde de 1,48 um na qualificatória no dia seguinte, vai entender. Eu te explico, tamo junto até dia 27 de novembro, até, Felipe, é nozes. Te explico, sabe por quê? Porque você anda na pista, você vai, deita e dorme. Você volta melhor, porque no teu cérebro ainda tá processando tudo, ele fica aqui, fica armazenado, fica um estágio lá. Então, é importante... E ajuda muito os treinos. E por isso que você evolui muito no final de semana. Entendeu? Porque o seu próprio cérebro vai trabalhando. Você não consegue nem dormir de jeito no final de semana de corrida. Mas fica com o vídeo. <música> da análise de quedas da 10. Mesma coisa. Olha aí! Eu parei numa imagem muito boa, velho. Olha que espacate, velho. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, filho, é kickboxer 2 com o Vandame Van Damme. É aquele lá. É isso aí mesmo. Quem é dessa época treinou. Chamou lá com a cordinha aqui, ó, e veio. Malandro, como é que ficou a virilha, hein? Sabe? E é nessa hora que a gente não percebe que a gente fez isso. Aí a gente começa assim, assim, nossa, que na virilha. O que será que aconteceu? Aqui, ó. que lá do tom a gente não lembra o que acontece. Depois você vê que você vê que você abriu a perna assim, fez tipo, tipo tá ligado? Você faz uns negócios você nunca viu. O braço veio parar aqui, o outro veio parar aqui, a perna dobrou. Aí você sai da moto e fala, nossa, tô com um pouco de dor nas costas, mas não sei o que é. Tá aí. Bom, o que aconteceu aqui, filho? Inclination demais, aceleração demais, pressa, né? Ó, Passou longe da zebra aqui ainda, aqui tem que estar tá mais perto, tá? Tem que estar tá mais perto ainda. Certo? E ó, acelerou muito cedo, muito cedo. Então, passa longe, acelerou cedo e aí ela te lança. Tá? Ó, aqui, vamos lá. Você já entrou bem mais cedo na curva, tá? Tem que demorar um pouquinho mais para entrar nessa curva. E aí, você acelera no ponto. Você, você acelera no ponto que ainda está entrando, porque eu vou acelerar mais para cá. Eu vou acelerar mais pra fora, lançando ela mais pra zero. Por que que eu faço isso? Eu acelero e vou fazer isso aqui, ó. Pra levantar um pouco a moto e ela ir pra lá, caminhando pra cima, né? Porque esse pneu aqui, o que que ele fazia com a gente? Ele, em vez de... Porque o Corsa, ele dá uns avisos e tal, né? Esse não, ele empurrava reto. Então a moto chacoalhava aqui assim, ó. Só que ele empurrava reto. Então o que que eu fiz? Mais ainda o traço. Eu... Na hora que eu dava a mão, que eu tiro o joelho do chão. Lembra? Eu tiro o joelho do chão. Ó, oh, começava a crescer, a abrir o contato da moto, só que automaticamente, quando eu faço isso, eu preciso ter barra de pista para poder trabalhar, então eu ia até a zebra e subir. Aí você vai subindo e vem fechando de novo, certo? Para entrar no café. Então, aqui foi tudo muito antes. E uma das coisas que vocês têm que entender do Sleek, que eu vou dar uma dica, tá? É que a suspensão é um pouco mais macia do que quando você usa o Supercorsa. O que você vai fazer agora? Tempo, eu não sei, mas eu tô dando já mais uma dica. Eu sou assim, eu não aguento, eu vou falando. Então, é, saibam disso, porque o slick trabalha diferente. É importante, ele tem borracha completa. Então a carcaça é um outro trabalho. E foi aí que eu falei que, putz, eu tava, tava com, com a galera da pirônia, eu tava com o na cabeça lá e eu falei, cara, dá pra chegar no resultado, a gente só precisa, precisava de mais tempo, entendeu? Só que beleza, mas vamos aí, vamos aí, é nóis. Próximo e-mail. Matheus Antunes. Fala, Felinha. Estava no rolê. Suavidade total, pós-faculdade. No sábado com meus amigos. Estrada do Monteiro Lobato até São Bento de Sapucaí. Ou seja, é uma estrada que tem história. Uma estrada que tem cultura. Faculdade. Aquecido Monteiro Lobato. Hum, lindo. Quando decidi dar uma acelerada na reta, mas peguei um trecho em obras. Que foi... A vez que mais cheguei perto de cair A moto imou e sequência da ondulação me jogou uns 50cm para cima do banco Ah, deu aquela... As bolas subiu, eu tô ligado Eu tô ligado Não dava pra perceber porque a GoPro esta... estava com o estabilizador. Mas <risos> assim <risos> Quando eu vi que ia dar merda, apenas até a bunda do branco Mantive a aceleração e segurei mais cem assim por cima guidão Fiz certo? Pés, na hora eu não vi os cones e fiz essa merda eu já marquei uma oftalmologia. Aí eu ia falar, porque, pô, a estrada tá com reforma, se acelera, é meio danosa a parada, né? Mas é bom marcar, é bom marcar. MT-07, pneu dianteiro original 32 frio e traseiro original 30 frio. Tá, tava muito frio lá, filho? Tava com um frio, tudo com frio. Mas tá bom, Mandou com a moto Jordan, né? Porque depois que ela cresceu, foi para uns 34 dianteiro, a traseira também 34. Michael Jordan, ó, só aqui, ó. Só com a moto. Já faz um tempo esse vídeo. Então, perdi o completo, só tem essa parte. Manda um abraço pro japonês da 160 Murcha. Um abraço pro japonês da 160 Murcha. Você sabe que isso aí é muito complicado, né, filho? Isso aí é uma abominação desgraçada, né? Mas vamos lá. Vou pegar aqui. Já era. Ah, já começa bom, filho. A contra não contra a mão. Continuando contra mão. Você fez? Você Você fez tudo isso na contramão, mão, filho? Pô, que luxo, hein? Você conseguiu fazer tudo isso na contra mão? Quer dizer, tava tava, numa, tava na Europa, filho. É isso. O que aconteceu? vocês estavam pra... pegando a revolução francesa nessa época da faculdade? Que aí de repente a mão inverteu na cabeça. O que, que será que aconteceu? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Esse... Aqui, Aqui, <risos> aqui dá pra ver que saiu, ó. E foi no, na lua e voltou. Nessa hora que deu. Aquele deslível máximo. Mas certinho, manteve a aceleração. E ela dá a cheimada e já era. Se você tivesse guardado o acelerador, você ia ver. Pô, oh, e aqui você já... O retentor já estourou. Estourou tudo, né, irmão? Aqui, ó. Nessa hora aqui, Ó. Ó. Essa hora que eu entendo da. Que é aquela hora que o óleo tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. O óleo tá passando assim, ó. Aí quando dá essa paulada, faz assim, ó. Tipo, fim de curso daqui em cima, hein. Ó. Ei! Olha aí! Não precisa nem falar que agora pra ter estabilizador, velho. Você olhou o pneu por aqui, ó. Caraca, ah, tá da hora mesmo. Deixa eu voltar. Você é louco. Mas enfim, filho. É isso aí. Passou acelerando o desnível. Segurou firme o guidão. Já era. Que é o mesmo. Lá do. Do Chime que eu sempre falo, que foi uma análise de queda do, do motoca também e tal, você tem que manter o acelerador, tá? Se tira é muito pouco, e esse muito pouco é como se fosse para simplesmente suavizar um pouquinho. Então, aproveitando esse, esse pequeno detalhe, teve muita gente que perguntou sobre o freio traseiro, porque assistiram outro vídeo, e aí o freio traseiro. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu falei para vocês, vejam só, eu, você está aqui acelerando, que é o que eu falo. Então a massa está aqui e aqui 60%, 40%. Quem está levando é a traseira. Não interessa o que está acontecendo aqui, está levando aqui, ó. certo? Tanto é que, qual foi o exemplo que eu falei? Você pega uma, uma situação de areia, um monte de coisa. Se você frear com tudo o traseiro, você vai para o chão. Que é quando entra o controle de tração. O que, que acontece quando entra o controle de tração? Diminui a velocidade da moto. O que, que acontece na, no chão arenoso, numa situação? Você vai para o chão, porque está instável e já é. Então, o freio traseiro ele pode ajudar, desde que você tenha uma sensibilidade muito luxo, que você apenas encoste um pouquinho no freio traseiro, para sentar. Só que o mesmo fato que eu estou falando, de você desacelerar um pouquinho, que você mantém, ou você voltar o pelírio, é como se fosse um freio traseiro. Só que é muito mais fácil, muito mais seguro e muito mais na mão. Você está com uma bota esportiva, você já perde totalmente o tato do pé. Então, dependendo da paola que você dá lá, já era. Então, assim, uma coisa é, eu... Primeiro ponto, antecipa a situação. Cara, tem um negócio de cobro, caraca, eu não vou acelerar. Eu tô vendo que tem um desnível, eu não vou acelerar. Se eu tô vendo que tem um desnível, eu tô acelerando, eu vou levantar da moto igual que ele fez, pra deixar mais... Se ele tivesse sentado, ele tinha vomitado os dois testículos dele. Só pra você ter... O estômago tinha trocado lugar com o pulmão, ele tinha com o pulmão aqui, ele ia virar um alien. Então, assim, primeira coisa, levanta da moto e deixa a moto trabalhar. Que eu já fiz esse vídeo quando eu pego o desnível de Romeiro, não sei o que lá, porque a suspensão fica livre, como se fosse uma lombada. Então tá lá, beleza. Cara, não deu. Tá, mantém. Qual que é o corpo? O corpo vai querer fechar o olho, proteção guardar, tal. Você mantém o acelerador. Cara, não consegui manter. Você desliga ele um pouquinho, é pouquinho. Esse pouquinho é como se você estivesse usando o freio traseiro. Só que é muito mais fácil na mão. Então por isso que eu não falo do freio traseiro. Porque não tem necessidade, entendeu? Agora, uma coisa que você está fazendo, tipo, pô, antecipei lá a situação. Eu já vi que ela tá mais ou menos assim, tá mais estimadora. Eu trabalho o fogo freio traseiro, para não perder a velocidade, para sentar um pouquinho para a situação que eu vou passar. Vai funcionar. Só que na hora do, da adrenalina, é o que eu falo, na, inclusive nas redações, quanto mais informação vocês tiverem, é pior. Então assim, pô, fechou o negócio, mata a embreagem e freia. Não, mas no curso que eu fiz, reduz uma marcha, reduz outra marcha, vem... Cara, cada redução é um segundo, você já morreu. Então é isso. Então o que eu faço aqui, filhos, eu já provei na prática e eu tô dando o melhor caminho possível para vocês. Então é isso. Então, funcionaria? Cara, depende muito do piso. Não considero. Eu prefiro o acelerador, certo? Então é esse ponto. E voltar um pouquinho é como se você estivesse usando o freio traseiro. Então o freio traseiro você pode usar se você tiver um puta de um controle de sensibilidade fudido. Queda em Guapiaçu, Rio de Janeiro, história da cachoeira de macaco. Arthur Max de Lima. Fala, felinho! Eu achei que nunca iria aparecer aqui, mas apareci foi por uma bobeira, hein? Estava indo em comboio para a cachoeira do macaco, no Rio de Janeiro. E minha mente deu um delay na hora. De fato, não sei o que ocorreu. Eu só fui pro lado e minha mente desligou na hora. Não dormi e nem me machuquei. Foi só o susto mesmo. Manda um abraço pra galera de Niterói Naked Que fizeram esse rolê incrível Eu que fui garoto E não conheci o trajeto Depois quando puder Vou aprender aí contigo umas horas de pilotagem Chico e treche. Au! Então abraço pro Niterói Naked aí, A minha moto é uma R6 2011-11 Os pneus são Michelin Paula Road 2 Calibragem estava 36 atrás E 32 na frente Vou voltar aqui. Depois, quando eu puder, vou aprender aí contigo umas lojas de pilotagem. A eu tô te esperando. Mas antes disso, eu vou pedir pra você assistir meus vídeos de pneu e calibragem. Porque isso aqui... É... Bom, se bem que... Se você tá num rolê... Sambódromo, né? Um rolê que não anda, um rolê de boa, tá bom. Vai andar linha reta, pode deixar assim, mas horrível, né? Calibragem Pra qualquer coisa que tiver, já O pneu então, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Só clicar no link que vai direcionar para o vídeo. Tá meio pesado por conta da qualidade. Valeu Chico, eu tamo junto. Meu canal é o no YouTube e arroba R 6 no Instagram. Tá aí, o canal é Cava e a... fica com o vídeo. Vamos lá! pra explicar aqui. <risos> Vé, eu sei o que tem pra te falar aqui. Eu não sei se você quer entrar ali. O que, que é? Você mora ali? Você passou perto da sua casa? Não dá pra entender aqui, filho. Sinceramente. Parece aquele cara... Lembra um cara antigo da... achei uma tiger, meu. Que o cara pega, a curva era pra cá, o cara vai reto, uau, vai embora, o cara vai pra lá no portão, velho. Estaciona a moto deitada no chão e sai rolando como se estivesse desviando de balas perdidas. Lembra desse vídeo? Eu não lembro qual análise de queda era. Se alguém lembrar por favor, põe aqui nos comentários que é sensacional também. O cara, o cara vai até, falei, pô, o cara morava ali. Cara, aqui é a mesma coisa, tipo... Você falou, mano, uma entradinha ali, ó. Pô, eu vou ali mesmo, ó. É ali, aí, ó. <risos> Nossa, velho. E, ó, foi aquela, foi aquela porrada seca que você dá, e a moto pode e você uma cambaleta por cima dela e cai, né, velho? Você é louco, mano. <risos> e já saiu em outra dimensão, querendo dar um abraço em alguém, ó. É isso aí, Arthur. Eu acho que foi uma pequena, uma pequena distração. Eu não tenho o que te falar aqui. O que, que eu posso te falar aqui, filho? Acho que ou você mora ali e você queria ir pra casa e decidir no meio do caminho que você não queria mais. Ou você, você não se distraiu, velho. Você você tirou férias com o cérebro. Não é possível. Mas vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. É o que eu posso te falar. Próximo e-mail. Helder Medina Rocha. Qual foi o erro da curva? Olá, Boa noite, me chamo Helder Medina Estou vindo aqui através do seu canal que eu sigo no Youtube E vejo suas explicações de erros em curva Esse filho é novo O jeito de falar aqui e tal, isso aqui é novo, vamos lá Teria como você me explicar por favor qual foi o erro E de quem foi o erro nesse vídeo para ter acontecido esse acidente O rapaz da CB1000 é meu amigo E o da frente com o MT07 é eu se quiser postar o um vídeo no seu canal no YouTube, fica com o vídeo. Sabe que para mim esses vídeos são os mais difíceis de analisar, né? Eu prefiro quando meu a moto escapa, sai, a roda vai, não sei o quê. Cara, não sei porque assim para mim. Bom, vamos, isso aqui eu não sei, né, velho, mas assim, é carenada, né, aquela pegada base. Você levanta, freia. Você também já Enfim. <risos> Você também já perdeu a curva aqui, né? Já tava meio entregue já. Você levanta, aí você dá aquela... E não é uma curva tão difícil, hein? É uma curva suça essa aqui. Suça demais. Você já ficou entregue, freio, freio, freio, freio e foi benda E aqui, irmão, só fez a mira. Né? Ele tava aqui, ó. É aquele, aquele joguinho que fica aqui assim, ó. A mira aqui assim, ó. Sabe? Aí vai passando os negócios, daqui a pouco a mira faz... Tipo, Top Gun 2. Top Gun 2. Não vem aqui que aí vem a mira e tal. e passa o avião faz aquela... Aí passa, tira que já era. Foi aqui, a hora que você fez isso aqui, ele estava só aqui. Ó. Hum, hum. A hora que você ficou da hora, ele... Hum, aí, ó, pá, já era. Aqui, na verdade, primeiro ele drenou, né? E é uma arma letal e leva você. Você se perdeu na curva sozinho, mas se ele não estivesse atrás de você igual uma arma letal, não ia acontecer nada se você se perder ia voltar. Mas aqui foi ele, né, velho? E aquele você já, já tomou aqui, né? No meio da costela. Só pra ficar ninja. Imagina... Imagina você tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá o pilotão. aquela aqui assim, ó. Mas só toma aquela que vem aqui, ó. E já, né... Porque, mano, ele deu... Você toma tá um aqui assim, né? Você vem aqui e tá aquela que eu, pum, Na costela, assim. Ele dá tá uma colada aqui, ó. Ah, toma! É. E a moto dando aquela calçada, já dando aquela... Tipo, velho... É. Já vem um carro de frente, ia é dar um medo nisso aqui, velho. Isso é louco. Mas, assim, é... Complexo, tá? Você errou a curva ali na frente, mas os, um, um, de boa você estava fechando aqui, foi adendo aqui, tá? Aqui teu, teu, teu, teu filho juntou as duas minhas e falou Enemy! E já era. Vamos pro próximo. Gabriel. Fala, filho! Quase queda. Gravação fui eu que fiz, mas é um amigo meu que está andando. A moto fechou a frente e a Sonara será bem-vinda. O trecho de estrada, de uma estrada... Acho que o texto o se trata de uma estrada estreita cheia de curvas com córregos passando nas laterais. A moto é uma Twister com semiguidão, pedaleira esportiva e supercorsa, luxo. Semiguidãozinho já dá aquela baixada, bacana. Pneus 110 SC1 na dianteira e 140 na traseira o spv 3 pressão 29-24, luxo. Segue o vídeo. Observação, ao ultrapassar nesse sentido contrário, tive que ajudar ele a tirar a moto do córrego. Ah, maravilha, então vocês estavam buscando algo diferente. Fica com o vídeo. Vamos lá. Lá vem ele. Miseirinha aberta, que é para dar aquele up, né? Você já vê um... Um negocinho de frente já dá aquela e já ó, vai embora. Fecha a viseira, filho. Fecha a viseira, filho. Vamos lá. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Você sabe que o que te salvou aqui foi o Super Corsa, né? Super Corsa ele é uma mãe. Eu falo, ninguém queria. É uma mãe. Aqui não teve nenhuma técnica. Super Corsa que, que aconteceu aqui, filhos. Vocês são bons, nisso, vocês sabem já. Aqui tá fácil. Veja se vocês escutam o acelerador crescer, ou só diminuir e inclinar mais. Cara, tem um... um até galera que fez o um curso comigo, lembra aquele exemplo que eu já fiz na classe da Daytona, que fecha a frente e volta? É a mesma coisa aqui. O que acontece? Reduz, guarda, supercorsa é mãe, vem inclinando. Como você vem inclinando, você diminui o, o, o diâmetro da traseira. Então, o giro ele ainda demora um pouco para diminuir. Parece que está ganhando, porque também acontece isso, certo? Então, na verdade, ele está diminuindo, mas ele está ganhando porque você está inclinando mais. Ficou confuso, né? Deixa eu voltar aqui e vamos lá. Quando você está com o acelerador aqui, parado, normal, e você inclina a mão, o que, que acontece? O giro cresce. Certo? Você não acelerou mais, mas o giro clássico que você diminui o diâmetro da roda. Aqui é a mesma coisa na redução. Então assim, o giro tá crescendo porque você diminuiu o diâmetro, só que você não tá acelerando mais. Então não adiantou nada. Então o que que acontece? Ele só demora mais para cair. Então você vem e tirar a mão, ela vem aqui, ó, e vem e vem, não tem nada, certo? A traseira leva até um certo ponto, acabou a tração, a dianteira recebe o peso, peso pesou ali, ó. Hum, ele já tá inclinado para frente. Tentando uma cotocada, alguma coisa, tá totalmente aqui, ó. Peso maior na dianteira ainda, sem acelerar, a frente fecha. O que gripou foi o supercorsa, levantou e foi embora. Então aqui, muita inclinação, pouca aceleração, escorrega e volta. Se fosse um rosto 2 aqui, já tinha dado lona, tá? Então é isso aí, lembrem-se disso, vocês têm que é, ativar o acelerador. E aí, nesse caso aqui também, se fosse, ele vai na twisterzinha, tá supercorsa, ele dá a mão... Cresce e vai embora. Aí você começa a acostumar a dar a mão assim. Tal, porque a moto não tem muita força. Você vai para uma 600, uma 1000. Você dá a mão mesmo você dá aqui. Porque você está acostumado com isso. Você voa para cima. Então tem que ter essas dosadas. É muito importante. Bom, filhos. Espero que tenha ajudado. tô muito together total. Aguardo o próximo análise de quedas. Deixa um like. Se inscreve se não é inscrito. E comenta aqui embaixo. Beleza? É nozes. Au!